No dia 22 de junho de 2002, a seleção brasileira enfrentava a Inglaterra. Ronaldinho Gaúcho foi o nome daquela partida. Além de ter feito linda jogada que originou o gol de Rivaldo nos acréscimos do primeiro tempo, o meio atacante fez o gol da vitória aos 5 do segundo tempo e acabou expulsos apenas sete minutos depois. Mas o cartão vermelho não ficou tão marcado quanto o seu golaço de falta que encobriu o gol. Ah, pegarle Ronaldinho Gaúcho. Pierna derecha, directo al arco. Um jogador da Malásia desafiou as vezes da física ao marcar este golaço, que inclusive foi premiado como o melhor gol do ano em 2016. <SILÊNCIO> em 2 de junho de 1997, o Roberto Carlos desafiou as vezes da física. E fez seu gol mais famoso na carreira, cobrando falta com muito, mais muito efeito para marcar pela Seleção Brasileira, no empate por 1 um a 1 um com a França. A falta foi cobrada de uma distância aproximadamente de 35 metros. Foi um gol surreal. É um O jogo válido pela Liga dos Campeões, Juninho Pernambucano acertou um tiro de fora da área para fazer o gol que garantiu a vitória do Lyon sobre o Bayern de Munique por 2 a 1 na casa dos alemães. A cobrança do meio da rua deixou o Olive sem chance. <risos>